Olá, nesse vídeo eu vou mostrar para você quais são as potencialidades da ferramenta Miro, que é um quadro colaborativo, como se fosse um quadro infinito, em que a gente tem várias opções aí de colaboração e trabalho online de uma forma bastante criativa. Vamos conhecer? Você pode acessar o Miro digitando no seu navegador miro.com, e você pode fazer login com a sua conta institucional do Google. Bom, na versão free, o Miro permite que a gente crie três quadros colaborativos, e que em cada quadro a gente trabalhe de forma síncrona é, com até dez participantes. Então, é possível a gente criar né, um, único, um único quadro e trabalhar, organizar o trabalho aí em equipe, é, de modo que os grupos possam trabalhar cada grupo no seu tempo, e mesmo com essas limitações a gente consegue desenvolver trabalhos bem interessantes aqui nessa ferramenta. O Miro tem várias possibilidades de criação, é, tem muitos templates interessantes que a gente pode explorar e utilizar. Eu vou abrir um quadro que eu tenho aqui, com várias experimentações para mostrar o quanto ele é grande e o quanto é possível é, trabalhar aqui, cada grupo trabalhar num espaço diferente do quadro, sem que haja é, problemas de sobreposição de conteúdos. Então, se eu usar aqui, por exemplo, se eu criar um espaço de trabalho aqui, eu posso transformar, esse espaço com, em um frame de trabalho. Tá? Então, eu vou colocar aqui grupo 3. E dentro desse frame, eu tenho várias opções de trabalho, com post-its, com texto, com desenho livre. É, o Miro permite aí várias opções de, de criação. Por exemplo, eu tenho essa ferramenta de criação de desenho que se eu desenhar algo parecido com um círculo, ele transforma automaticamente num círculo. E tem várias opções aqui para a gente explorar, né, como inserir comentários ou menções às pessoas que estejam aqui dentro né, desse quadro colaborativo. E aí a pessoa recebe uma notificação e vem trabalhar aqui. Eu posso alternar entre os espaços de trabalho, né, para ver o que, que as pessoas estão fazendo nos outros grupos. Eu posso trazer também modelos de templates de, de trabalho para cá também, e explorar esses templates de diversas formas. É, eu também tenho aqui a opção, olha só, Aqui tem a opção da gente trabalhar também com o um chat integrado, né? Quando as pessoas estão online aqui, a gente consegue ver tanto as menções, como conversar com as pessoas que estão online em tempo real. Eu também tenho a opção de inserir arquivos, inserir links é, e vários outros elementos, emojis, só não consigo inserir aqui. É, trabalhar com chat em vídeo que é uma opção é, da versão paga e também não consigo colocar temporizador dentro da versão é, gratuita mas fora isso a gente tem aqui um leque de possibilidades dentro da versão gratuita e com um único quadro dá para a gente trabalhar aqui inclusive com diversas turmas né organizando bem esse quadro é separando os espaços de trabalho as pessoas conseguem trabalhar em grupo né grupos de 10 alunos em tempos diferentes que podem ser combinados fora da plataforma e é uma excelente opção para a gente trabalhar também atividades síncronas é, com um planejamento né os quadros aqui os modelos permitem a gente explorar vários tipos de, de planejamento de mapeamento de fluxos de trabalho que são bem interessantes né para o desenvolvimento de projetos desenvolvimento de pesquisas produtos e também para brainstorming sobre temáticas é, e registro de ideias aí sobre o que está sendo discutido nas, nas atividades nas mais diversas áreas então é uma opção bem versátil de trabalho bem interessante eu posso compartilhar aqui trazer as pessoas para trabalhar é, por e-mail ou posso simplesmente mandar o link para que elas tenham acesso bom esse é o Miro a gente tem outras opções de ferramentas de de quadros infinitos mas eu acho que o Miro é o que mais atende, que tem mais opções de, de trabalho dentro da, das limitações da versão gratuita, e deixo então o um convite para você experimentar essa estratégia de trabalho nesse quadro que nos ajuda aí a exercitar a nossa criatividade e traz uma nova dinâmica também para a forma como a gente trabalha com os estudantes.